pessoal, tudo bem? Olha só, hoje vamos reciclar mais uma vez, sempre reciclando, né? Esses potinhos aqui, ó. Esses potinhos aqui são de creme. Tá até fazendo aqui outro trabalho, aí resolvi, sobre o material, aí resolvi fazer com vocês esses vasinhos coruja, certo? Mas aproveitando e reciclando esses potinhos de creme de cabelo. Tá bom? E também peço a vocês que antes de começar o passo a passo, se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações, entendeu? E você será avisado para outros vídeos. E também eu vou deixar o link no meu Instagram para vocês me encontrar lá também, Conversar e conhecer um pouco da minha história. Então vamos lá, pessoal. Vamos tirar primeiro essa borda aqui, ó. eu não vou precisar dela. Vou tirar isso aqui. Então eu já tirei aqui, ó. Ficou assim. E agora vamos envolver aqui, ó, este tecido na latinha de cimento, que é só o cimento aqui, coloquei só cimento e areia. Pronto pessoal, agora vamos esperar secar por 24 horas para a gente começar a preencher, tá bom? Até amanhã! Ó oh, pessoal, já secou aqui os nossos vasinhos, tá bom? Aí essa massa aqui é de um a de cimento para uma de areia peneirado e a receita eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, ok? E no carro também. E agora vamos começar a modelar nossas corujas. Me descendo sempre. Ó, pessoal, agora vamos fazer aqui, ó. Estirar aqui um pouquinho dessa massa. Eu vou usar como cortador essa tampa aqui, ó. Pra fazer o olho. Pronto pessoal, é assim que fica, tá bom? Agora vamos esperar essa pré secar por 24 horas na sombra, pra gente amanhã lixar e pintar. Pintar por hoje, tá bom? Vou usar essa tinta aqui, ó. Para artesanato, mas vou estar usando, como eu digo sempre, qualquer tipo de tinta. E depois eu vou fazer o furo da drenagem, ok? ficou assim, finalizamos a coruja e espero muito que vocês tenham gostado e para quem já gostou e não foi inscrito no nosso canal, aproveita se inscreve agora e ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para outros vídeos tá bom, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês e com quem gosta de artesanato com cimento e para conhecer também o nosso trabalho aqui, tá bom, deixa um like e comenta lá embaixo okay? e eu finalizei com o verniz em display, mas vocês podem estar resinando também se quiser. E eu queria também abrir esse espaço para convidar vocês a conhecer o canal da nossa querida amiga Márcia Cris, do canal Márcia Cris. Ela tem cada ideia maravilhosa de texturas de tinta, como fazer tinta, pigmentar uma tinta, é, verniz. Gente, ela tem uma variedade de coisas, tá bom? Então eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo, tá? ok? E para vocês um forte beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo.